Chappers, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui, ó, com um pop caseiro Olha que legal É só você pegar um, tipo... Ai, como é que é o nome, gente? Calma É aquela embalagem do ovo E aí você vai apertando assim, você amassa um pouco E você aperta, é muito legal, gente Uma parte aqui já rasgou, mas tem vários Vamos ver, eu vou procurar aqui um Que faz um barulho bom Esse aqui, ó Espera que eu vou posicionar, posicionar a câmera aqui. Pronto, gente, eu já estou aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha. É, gente, e é isso, tchau.